Eu acho AÊ Deixa valeu. as coisas dele, deixa, deixa <risos> as coisas dele <deixa risos> <as coisas, deixa risos> é linha, valeu ah! Do nada, véi Do nada Eita, porra Estamos sendo amaldiçoados, tio Que isso, eu não consegui pegar a linha porque caiu o chão aqui, Pega a linha aqui, ó. deixa eu marcar pra frente é. AÊ, valeu Tava no meu jantar, velho. Olha esses seus cucks. Ah, eu acho que pegou <risos> a aqui. Meu Deus! Cara. cara, você viu um isque... Eu tô subindo com um bloco. Se o esqueleto me acertar, <risos> uma flechada no <risos> <vou> tá muito... <risos> ...do puça <Pussy> aqui, ó. Morela, <risos> morrendo pro cacto. Um prefiro Minecraft da época do, me... do Master Vending Mano, Minecraft sempre foi bom, mano. Minecraft nunca deixou de ser bom pra ser ruim. Eu, eu gostava da época, tipo, do YouTube na época, do... dos jogos na época. Agora, o Minecraft aí, em si... Daí. Ele tá puto? Eita oh, porra, Eita! O Gabriel o Sapinho Pepe Frogzinho escondido, velho O me bugou! Bugou, bugou, mata, só mata! Ai meu Deus, Ai, tá... ai, ai, ai, ai, Tá focado em mim, pode matar! Né? Mas, Mas, ai, cara. ai, aê, aê, carai! Solado, otário, ruim, lixo! Vai correr? Oh, Todo mundo aí? Comida, hein? Alguém tem comida, hein? Tem meu carne de zumbi, velho Tá, vocês têm madeira pra fazer barco? Tenho. Não precisa monte de vaca e ele não compra nada, não. Por isso eu chamei. Eu vou comprar pra ele então, vou comprar pra ele. Aí se ele não jogar, eu dou um tiro na cara Pera, dele. Cara, como é que faz barco mesmo? É. Ah, já achei, já achei, é... já achei. Faz um U. Uh. O pessoal fica fazendo, lendo o livrinho, vai se fuder, mano. Eita porra, mano, lagou lá, tudo. Hein? Lá, de, lá, de Puta que pariu, tô sem madeira, velho. Quer madeira ou tenho aqui? eu vou fazer o barco aqui. Mandei, braco. Pega aqui, ó, pega aí, ó. Valeu. Fiz mais de um que eu ah não não, fiz um o barco à um toa, então Por que a gente não vai navegar? <risos> Deixa eu dar uma olhada Deixa aqui ver. Deixa eu dar um mergulhão aqui hum... Cara, é muito da hora essa animação Olha o zumbi aí eu... <risos> é, cuidado aí, aí Tá, aí. mano, vocês é que decidem o caminho aí Vou seguir ah, só Ah, tô baiano, tô baiano, vai Vai, vambora É pra cá, Pulse? Pra cá? Vai pra frente É em F5 mesmo Eita tá tá porra, Boninho, o me faz né, vale a pena? Se valeu, eu dou sub em tu agora Mano, o Prime, o Plax, depende de algumas coisas que você joga. Eu não sei se você tá jogando bastante Fortnite e tal, mas o Prime, ele dá muito bundle pra alguns jogos, tá ligado? Tipo, pra... Ih, ele, dá... Vem, ele dá tem bundle pra Paladins, pra Fortnite, pra Apex Legends, pra... Ele dá bundle até pra quem tem conta no Nintendo Switch, tá ligado? Oh, mas fora como... isso, oh, Plax, o... o Prime, ele dá acesso ao Prime Video, que é tipo um Netflix, muito bom. Mano. E. Pega aí, puxa pega aí, pega aí. E é isso, mano. é bom Pra mim compensa, oh, Plax. Tem um... Tem um e obrigado pelo... obrigado pelo donate aí, ah, antes que eu é. me esqueça. Tem um bagulho não... naufragado ali embaixo, velho. Ah, bai, é, mas. E é bom decida, pegar, hein, mano. Não tem, nem... tem que parar aqui. Vamos parar aqui. Ô, nós temos que fazer cama logo, porque quanto mais a gente andar, Caraca, mais merda viando vai viando ser quando a gente morrer. Ai, pegou... nossa, eu travei muito no chão. Vocês estão me vendo, lagado? Sim. Ah. Caralho! Alguém pegou as três camas que Cara, estão lá no meio. Meu rápido Jesus, rápido. eu não consigo fazer nada. Eu só consigo. Eu só Aê, peguei, obrigado. Só... Mano, tem um ramo aqui debaixo d'água, what the fuck? Pode que apareceu o boneca. Aí, eu tô falando, mano. É só falar, velho. É só falar do Dogras que ele aparece, mano. Ô, dogras vai comprar o The Forest, filha da puta. Vai, Fiona, pilota aí. Deixa eu ir com, eu ir com, com o Pepe aqui, velho. lá, Pepe. A floresta. Gabriel, e aí, mano? Ô, vocês estão seguindo nós? Só pra saber mesmo. Ah, então Ok, então Pepe de pilota num bar, pilota, né? Foda, Me boné chegando por trás, não, Fiona. <risos> Lógico, mano. Ô, oh, Fiona humana é mó gasosa, velho. Não que a Ogra não seja. Mas é sempre foi a minha waifu. Ó, oh, tem outro bagulho um naufragado ali. Um barco. um barco naufragado. Onde? Um barco, muito barco Ai, afogado. <risos> ah, vamos continuar, velho. Cara, seria da hora se vocês colocassem tubarão aqui, mano. Né? Ser muito Nossa, velho. esse é um inferno, velho. Eu odeio tubarão. É. Em todo o jogo. Saca, casa, né? eu, cara, eu acho que o Tubarão é um bicho muito lindo, velho. Tô muito de vontade de ver um. Nossa, é um bicho mais desgraçado que existe, velho. Nem, nem pra ah, controlar é. o, a natureza ele serve. Ele só serve pra Não, matar pepo, tudo que ele pepo vê, velho. Pera aí, rapaziada. O Pepe Lagoa aqui. Pera aí, Fiona. Opa. Espera o Pepe, o Pepe moreno. Areco, né? Tá porra, tem um monte de bicho atrás de mim. Caraca, essas partículas, mano. Né? Olha aí. O bonito. Cara, quando você fica um, é, andando em volta dessa neve, dá um efeito tipo um mó bugado na visão, fuck. É, eu acho bonito. que eu achei um ícone. Vou precisar de ser dizer ícone. Ah! Tem um... <risos> Olha, um é, um bioma bioma é, é um bioma de espinhos oh. de gelo. É um bioma de neve mesmo. Bioma de... Vamos aqui. lá, vamos lá, vamos lá. Pare, pega aí o Fiona, o barquinho. Pega em seus Deus. barcos. Ah, eu buguei, Bonnie. Né? Quebra aqui. Ah, tá. Ah, eu, eu buguei também. Eu buguei! Eu buguei! Eu buguei. É obrigado. Pronto. Eu parar aqui mesmo? Eita, minha lagou, lagou demais. Lagou. Nossa, lagou mesmo. O bom, Caraca, ó. essas torres de gelo que é mó rara. Sim. É um Se a gente acha que ele... Acha que é um mercador, não é? Um bicho, um... Ah, um nômade. É um ah, é Acho. aquele... o cara que fica viajando com a neve minha. É. Gente. É. Neve? Ah. É. Oh, vou pegar uma... umas madeiras é. aqui que eu tô sem. Nossa, eu não sei vocês, mas eu não consigo ver nada com essa neve na, na tela. <risos> eu também não. Não, não de mim. O bra... A skin do branco se camufla aqui na neve. Oh, verdade, é difícil pra ver vocês. Caralho, cadê me... vocês? Se me Está puxar... É aqui, aqui boneco. Aqui, ah, aqui, tá, aqui, tá, tá, tá, tá, tô indo, tô indo, tô ah, indo. Não, não dá, dá pra ver mesmo. os nomes de longe. Direto. Tá Sim. Aí, branco. Vai morrer pela aranha, Qual Qual a coordenada... De vo... não, nossa, a coordenada vai estar muito longe, né? Estamos muito longe. Muito é. Mano, o branco já falou pra vocês de uma vez que a gente jogou... Quem Sou Eu? Com o tema Shrek. Meu Deus. Era tipo, o tema era Shrek e era ultra específico. Tipo, vocês já jogaram Quem Sou Eu, né? Já. E, e, o, e branco tá aí. Tá aí, o branco caiu. Você tá aí, branco? Não, eu vi onde ele tinha saído, o branco tava aqui. O branco caiu. Tá, vamos esperar o branco. Tipo, a gente vou... jogou Quem Sou Eu. Pra quem não sabe aí, chat, Quem Sou Eu é um jogo que tem várias pessoas. Cada pessoa escolhe, tipo, um... Um personagem para outra ser. Tipo, ah, é, vamos supor que eu tá eu, o branco e o Pulse aqui, uma rodinha. Eu escolho pro, pro Pulse ser o Shrek. E eu escolho pro branco ser o burro. Só que eles não sabem, a gente não sabe o nosso personagem. Só os outros sabem, porque a gente põe uma folha na nossa testa com o nome do personagem. Então, tipo, todo mundo sabe quem você é, menos você. Então, você, tipo, aí é uma roda, vai, vai rodando. É, cada, cada vez, é, cada rodada, tipo, a pessoa pergunta... Ah, eu sou um humano? Ah, eu sou uma pessoa, eu sou um, um animal? Entendeu? Você vai perguntando coisas até se descobrir quem que você é. E o a gente fez a brincadeira com o tema Shrek. Só que não era tipo só personagem, tipo, ah, burro, Fiona, sei lá, Farquaad, não. Era, era uma coisa muito específica, tipo, eu sou o Shrek humano na hora que ele, na hora que ele tá puto vendo a Fiona pela janela, tá ligado? Mano, era, era isso, era... Era isso. Era... Corca... Eita porra, Eita. mano, foi aí, muito bom, velho. Muito bom esse dia, velho. Eu rachei o bico, puta que pariu. Os caras, eu, eu era o um burro. Eu cavalo. era o burro cavalo. <risos> eu era o biscoitão gigante na hora que ele morre, tá ligado? Mano, tem <risos> as muito autismo, velho. Um é difícil de achar mais, é? Burro cavalo. Burcavalo. É, aqui não tem bosta nenhuma. É muito é. ruim esse jogo. Lindo, mas o que tem de bonito tem de merda. É, não tem nada, nenhuma árvore. Eita, fez Minha barulho de dungeon na... aqui. Aff, meninas são tão chatas, mas o pau é lindo. Lindo que demais, isso? né, velho? <risos> Querec. É. dois corações. Plataforma Nossa. gigante aqui voando. De boa? Surais, surais. Nossa, só aqui que tu tem... Eita, pô! Ah, <risos> o que? O que foi? Cara. O Gabriel, ele quebrou o cascalho, ficou soterrado. Mano, eu tô com meia, meio coração. Eu tô com meio Meia Meu traveler. Cara eu não tenho comida, não, tio. Caralho, viado, minha comida. Nossa, eu preciso que tá com... não parou de chover até agora, eu não mudou. Calma aí, rapaziada, tem que colocar um churras pra comer aqui. Gordo. Eu acho que a gente voltou. Ô, oh, vai suar, Outro cedo. Nossa, ô, oh, Brian, o que você fez? Né? Vai casar um carro, daqui a oh, pouco não servirou. Olha aí. Tem uma vila ali, tem uma vila ali. Não, não, é. Verdade? Nossa. Nossa casa, nossa casa. nossa, nossa, casa, nossa né? casa. Vai, eu bora, Não! Bora. Postar um racha. Eita, você. Ah! Meu barco sumiu. Eita porra. L Lagoa. Ah, buguei. Ah não. Buguei. Ajuda eu. Aí. Aí, consegui, consegui, consegui. consegui. <risos> Tocando o sino, velho. Os grandes de tudo correndo. Chamando é tudo, Que isso, fantime? Que chat de enfeite ai, o quê, mano? Tá doidão? Eu vou quebrar essa cama aqui. Já cheguei saqueando já. Ô, oh, porra. É, eu já... Tem uma casa minha já. Uma casa aí é minha. Ah, lago. Okay. Caraca, o anãozinho. Que, eu eu tenho um barulho de gato. Que tem um gato e que... gato, gato aqui. Vou matar. Cara, tem um gato aqui. Vou Tem um iglu. Tem um iglu tem aqui, mano. É velho. De, de poções. Mano, olha, olha aqui. Olha aqui que plantação mais incrível essa aqui. Nossa, o <risos> tá pisando tudo nas rotações. Peguem essas lanternas aqui porque é chato de fazer. E Me obrigue. bastante. Me obrigue? Olha, eles têm até um curral aqui, velho. Cu tu Ah, o ah, aldeãozinho! Vou fazer ele de refém e obrigar o, os aldeões da vila inteira a darem tudo pra gente. <risos> meu Deus! Caralho, tanto é de batata aqui Cara, que vocês pegaram. O Iron, né? o Iron Guard não tá vindo aqui não, né? Oi. Ele tá aí, é ó. Ele ficou de boa comigo agora. Quer ver? Ele vai mandar um, uma voadora agora. O que que tá fazendo isso? Para com essa porra, meu irmão. Para, caralho. Ó, o Aldeãozinho fugiu aí, ó, seus cornos. Vocês assustaram ele. E sabem, né, que se bater em um village ou Iron Golem, aumenta os preços dos negócios. Foda-se, mano. Ninguém Mas é capitalista nada aqui, daí. ninguém vai. É, agora eu falei uma controvérsia aqui. Lago. Ué? Ô, oh, vamos dar um o é tem uma floresta pra cá, ó. Eu não consigo comer. One flow-off. Floor, Olha oh, o gato, que é flo Cadê o gato? Para de conectar um pouco a é, cara, nave cara, do Fignautico. Aquilo. É, é, é, é muito rápido, velho. Tinha matar gatinho. Tinha matar gatinho. Tadinho. Não mata ele, não! Tadinho! Não, <risos> não, não, pegadinha, pô. Pegadinha. Foi só um tapinha. Na câmera ali, pô. <risos> prank do zóio, é prank do zóio agora. Ô, oh, oh, oh, Pussy, Pussy, esse, esse ah, bioma tem low Ah, verdade. Nossa, agora que eu vou usar minha espada então, mano. <risos> é, ó... é. mano, é assim. Mano, então... cara, eu vou ter um Ei, de Mata, de... Mata tudo, mata tudo, é. as Zaka. Eu tenho um agora. <risos> <Nossa>. <risos> Seria pica-chá. Achar... Oh, mano, olha uma mensagem. Seria pica achar um pântano, né? Achar o cheque no Miné. <risos> miné. <risos> <risos> é do Felipe Erdias, né? É. Do Felipe é. <risos> <risos> vou matar o Rabitol. Pode o cheque. vai lá? Recebi uma ligação do Fortnite. <risos> é, Iconic ligou pra mim. Olha, eu não... <risos> Tipo, e Fortnite eu aqui... é uma pessoa, tá ligado? É que nem a Momo. Ai, caralho. Um a Momo é até fazia mesmo. sentido, mas porra, Fortnite, velho. Recebi uma ligação do Fortnite. Eu tava lá no celular dele escrito Fortnite. <risos> Recebi um teaser da season 10. <risos> oh, deixa eu ligar pro Fortnite aqui rapidão, só pra trocar uma ideia. Você ficou né? agora... conquistou o progresso, ferrou. E aí, agora? É vai. Tem que decidir um lado pra nós ir agora, mano. É. Então, vamos ir pro. Acho que pra cá. Aqui pra onde o branco tá indo mesmo. Pro norte, pro norte. No meu, meu inventário tá ficando cheio. Ah, Drone, joga tá o lixo. Joga o lixo pra mim que é de boa. Eita, lagou. Lagou. Lago... Muito. Os caras, os caras em o véio. branco do nada aparece <risos> em cima de uma árvore. Ah, tá começando o hino gamer aqui, mano. Olha, -se. só ah, isso, só. mano. Oh, deixa eu ativar uma tem música. Mais mais cá, aqui. Tem mais pra cá, tem mais pra cá, tem oh, mais meu pra cá. Ó, parece uma planície, vamos ver. vocês, velho, me perdi. Peraí, deixa eu colocar <risos> a música do Mine. Pronto. O meu tá tocando o Agora... hino gamer, velho. Coloquei o hino gamer. Uh! <risos> oh. Nossa, sempre que a gente que joga com Bonnie, a gente não acha nada. Né, mano? Jogo. Mano, eu sou muito azarado. Oh, Ô, mas esse lugar aqui parece top, hein? Oh. Vamos fazer a casa ah. da Ilha Futurante, foda. Bora fazer casa da Ilha Futurante, Mano, é, a montanha tá sendo segurada por um pilar de pedra ali, tá ligado? Cara, esse Cara, é um dive. Ô, bonito esse lugar. lugar aqui, véi. O foda é que é no meio de uma floresta, né, véi? Mas ah, dá pra nós descampar tudo, é. tudo essa é. porra depois. <risos> mano, muito bonitinho a skin do Gabriel, véi. E do lado da lava ali tipo vou me matar vou me matar não vou me matar vou me matar não vou me matar um oh bem. não enche de <risos> não enche de pedregulho não cara não vamos enfeiar o lugar não nossa, <risos> nossa. ele morreu na água mano ele morreu de choque térmico velho. Caralho, vem vou... alguém tem comida aí Cada um vai fazer a sua casa então, ou vamos fazer tudo junto, um casão? Eu tenho preguiça de fazer. Eu também. Na <risos> verdade, eu não sei fazer. É eu sei fazer uma casa, mano. Eu também. Bagulhos <risos> estranhos. Mano, eu vou criar a minha aqui, velho. Vou criar ela aqui, nesse. Oi, aí? Quem, quem vai querer um banho no Eu vou criar o meu em cima, ali em cima. Quem vai querer. Não! Ah! em cima da montanha? Assim. Eu vou fazer embaixo. Oh, re -re repara que tá começando a ficar de noite, então, manos. Tinha umas ovelhas aí, vocês mataram, né? Sim. Boots.